Ai, apaga a tal, apaga a tal, você nem imagina o que é que está que a que acontecendo. Aconteceu, que aconteceu. Ah, está a ver aquelas máquinas, as máquinas dos brinquedos estão todas a acusar cansaço e estão todas a parar ao mesmo calma, tempo. Calma, calma, tudo se resolve, vamos lá ver qual é o problema, Verdade. Ver. Oh, oh, oh, oh, oh. E a máquina de emburgar os brinquedos está a de tudo, menos os brinquedos. Os presentes estão, ah, estão é... a ficar. calma, carinho, olha, eu vou te pô... dizer uma coisa. Estou farto de dizer que temos que comprar uma máquina nova. Todos os anos acontece a mesma coisa, já o ano passado aconteceu. Olha, vai ali assim e sim. carrega no botão vermelho. O vermelho! No vermelho! No vermelho! Já vermelho. está, Pronto! Então, olha, agora tu. Ok, traz aí o seu óleo que é para ver se. Exatamente, o óleo. Ah, mas... Vai lá pôr o óleo na máquina quando deve ser. Mas esta está estava a desaparecer nas mãos! Isto é mágico! Ah é? Claro que é! Então agora! Olha ah, Natal, já carreguei no botão vermelho! E agora? E agora, agora? Agora vais puxar a alavanca para baixo! Vai lá ah, puxar a alavanca! Ah, vai. A, alavanca. A, verde, a verde ou a amarela Pai Natal? Uh, a verde! A verde! Já Pronto. está! Ai, olha! Vê lá se consegues pôr uma, uma, uma correia nova na, na máquina! Pode ser esta correia aqui, está a brilhar, ainda é nova, de certeza, não é? É, é nova e é o calibre. Vai, pode lá então, pôr. Vamos ter esta correia! É! vejam lá se está a funcionar. Ah, está tudo a funcionar, Pai Natal. Está? está? Mas, está? Mas, Sim, agora está. está. Hum, mas se calhar o melhor é pôr uns pozinhos mágicos aqui no comando, porque isto também é preciso ter alguma magia. não está a magia. Ah, ah. Ah, Agora vejam lá se não está a trabalhar. Está, está. Ah, Ai, eu, ah, ah, vou lá ver. Oh ah. doentes, vocês vão para o vosso lugar de trabalho, vão trabalhar, deixem-me descansar aqui o é impacto, tudo funciona, tudo funciona, isto é não calma, o Natal lá. Ah, ah, vai lá, lá, vão já. lá ao vosso trabalho. Até já para o Natal, até já, até já. Já. Já. já! Agora está a trabalhar muito bem, claro, tudo funciona bem quando há confiança.